A Porsche 911 s /4 era o topo da Porsche em 1972, era o carro mais potente que a Porsche fabricava nessa altura e é considerado um dos ícones dos 911 antigos, com o capô longo e grelhas cromadas à frente. Este carro é o predecessor imediato do famosíssimo Carrera RS 2.7, que é, no fundo, uma versão alargada e evoluída do S 2.4. A grande particularidade dele é que foi um carro de ralis. Eu, quando o comprei, não fazia a menor ideia da história dele, eu comprei-o pura e simplesmente por ser um Porsche 911S antigo, deste de capô longo, e vim a saber que o carro tinha sido um carro de competição. Este carro foi vice-campeão nacional de raliz em 1973, o piloto era o Giovanni Salvi, ele ficou em segundo no campeonato nacional de raliz em 73. em 1974 este carro participou com o número de 22 nas portas guiado pelo Américo Nunes que foi um homem que ganhou imensos campeonatos nacionais de rallies e de velocidade sempre, sempre, sempre com Porsche depois entre 75 e 76 não se sabe nada do carro e em 77 no início do campeonato o carro aparece pintado preto a correr com o Mário Silva que depois tornou um piloto famosíssimo nos anos 80 e 90 nos troféus finalmente o carro no final de 77 também desaparece e aparece no início de 1981 a correr com outro piloto menos conhecido, mas que também corria em Porsche, chamado Domingos Santos. O Domingos Santos tinha sido campeão nacional de iniciados, correu também com outro 911 S2.4 e no último rally dele, que é a Volta à Madeira de 82, as duas primeiras classificativas tinham corrido extremamente bem e numa ligação chocaram de frente contra uma carrinha da assistência do Malcolm Wilson e o carro ficou completamente desfeito. A partir daí o Domingos Santos vendeu e o carro ficou um carro absolutamente civil. E então o carro em 1994 surgiu à venda para os lados das caldas da rainha, pintado de lilás e com um aspecto absolutamente horrível. Em 1996 mais ou menos, tinha os dinheiros de parte e comecei a pensar em comprar um Porsche. Porquê? Porque eu nunca me esqueço a primeira vez que eu andei num Porsche, em que um amigo dos meus pais tinha um 911 2.7, já um modelo a seguir, e fomos dar uma volta naquilo. Ah, eu fiquei maluco com o barulho, com a aceleração, com o facto de ser um carro pequeno, era uma sensação absolutamente incrível. E então, em 96, eu comecei a pensar em comprar um 911. Mas eu não sabia o que é que havia de comprar. E então, resolvi ir à garagem Aurora. E eu fui lá. E comecei a falar com o Sr. Eduardo. E ele disse, olha, se você quer um carro desses, compre o um 911S. Isso é que é importante. Um 2.2 é o que eu gosto mais. Mas o 2.4 também é bom. E passados uns tempos, já em 97, eu comprava o um jornal juntamente com os meus colegas de trabalho e vi um anúncio, e o anúncio dizia assim vendo Porsche 911 S 1972 e depois por baixo, impecável! Eu telefono lá ao, ao indivíduo e ele só me diz, oh, amigo isto está é impecável, isto está é uma maravilha, isto até está como o turbo! E eu na altura tinha um Honda Concerto, 16 válvulas com motor dos, dos CRX, 130 cavalos e o homem olhava só para o Honda Começámos ali a falar e tal, e o homem diz-me assim, você dá o onda à troca e dá-me mais de 1.500 contos. E eu, tá, então, então, você é pensar, meu Deus, isto é um negócio da China. Pronto, e fiz o, o negócio. O carro lá ficou na garagem do outro senhor, mas as coisas iam andando muito devagarinho e não sabiam é que é que sabia de fazer e tal, até que um dia aparece um anúncio, uma coisa extremamente bem feita, de um indivíduo do Sul, a dizer que Tratava de Porsche. Pronto, e o que é que eu fiz? Mandei o carro para baixo, só que um dia, fui a Lisboa ver o, ver o carro, e o homem disse, ah, você tem um carro muito interessante, este carro foi do Giovanni Salve. E disse-me, isto é uma pena, isto ficar como um carro meramente de série, isto tinha piada, era ficar como um carro corrido. E eu, lá, alinhei um bocado nessa história, só que o problema é que o homem não conseguia afinar o ponto do motor. O carro falhava por todos os lados. E como era do Porto, o homem diz-me assim Bom, olha, eu vou aqui acabar a parte das, de exteriores e de pintura e de interiores e tal, e eu vou mandar o carro para cima e vou deixar o carro na garagem Aurora para o Sr. Eduardo lhe afinar o motor e ficamos assim Não sei senhor. E o Sr. Eduardo olhava para o carro com um ar absolutamente furioso e triste ao mesmo tempo e o carro lá ficou e o Sr. Eduardo depois disse-me assim no fim. Pronto, o carro fica aqui, mas eu quero falar com o senhor para a semana. Na semana seguinte, fui falar com o Sr. Eduardo e ele disse-me, olha, eu vou ser muito sincero consigo. Este carro está num estado lastimoso. O senhor foi aldrabado O carro tem imensos podres na frente. O carro deve ter tido acidentes. O carro de rally era óbvio. E este carro não tem caixas de baterias, o sistema elétrico não é nada disto. Isto não está nada bem hoje tenho um problema. É que eu não tenho nem chapeiro nem pintor para -lhe arranjar o carro. E pronto, isto foi no verão de 1999. E desde então, nós fomos fazendo o carro viver ao longo desses anos. Mas o Sr. Eduardo, para aí a partir de 2006, ele dizia, um dia a gente está de lhe arranjar o um carro. E eu olhava para ele e ia vendo o que é que se pensava. E isto para aí, início de 2007, conheço... O engenheiro Eduardo, o filho do Sr. Eduardo. E já isto já em 2008, início de 2008, o Sr. Eduardo, um dia que eu lá fui, que eu fui à garagem, o Sr. Eduardo diz-me, olha, tenho uma ótima notícia para si. Então diga lá, olha, nós vamos mudar de instalações, vamos para umas instalações onde vamos ter tudo, onde vamos ter chapeiro, onde vamos ter pintor e o meu filho vai pegar na garagem. E foi depois um processo muito longo, o carro estava em muitíssimo mal estado, e, portanto, foi preciso reconstruir o carro completamente a fundo. O motor foi completamente reparado e tem alguns upgrades. O carro de origem faz 190 cv e ele hoje anda pelos 205, mais ou menos. Foi feito para ter um bocadinho mais potência, mas também tem a refrigeração bastante modificada para ter mais pressão de óleo, para trabalhar mais frio. Mudámos os rapportes de caixa, temos um diferença autoblocante também para lhe dar mais motricidade, tem umas pequenas modificações nos travões, tem as suspensões melhoradas e está mais leve. Bom, e, e é um carro que eu acho que é absolutamente excepcional, primeiro porque é um carro muito bonito, tem um trabalhar absolutamente fantástico, é um carro que exige condução, mas que sabendo minimamente andar com ele, eu não sou nenhum ás do volante, é um carro absolutamente fantástico, é um carro que dá um prazer de condução incrível. E é um carro que dá gozo, tanto em pista, mas sobretudo em estradas de rally. E depois, é o trabalhar destes motores Porsche antigos, com uma cilindrada relativamente baixa, um 2400, com bastante potência, um motor que fazia, e faz, 7300 rotações, o que para a altura era um regime extremamente elevado, só com duas válvulas por cilindro, mas a injeção mecânica dá-lhes uma alma que depois, logo a seguir, eles perderam e é incrível, sobretudo, a resposta ao acelerador de um carro destes. Claro que a caixa curta ajuda muito, mas é um carro que dá um prazer de condução imenso. O que é que há com os clássicos e aqui, talvez seja isso o mais, o mais importante? São as relações de amizade que se criam com os outros entusiastas e também que se criam com os chamados mecânicos. Porque quase toda a gente que tem um clássico acaba depois de ter uma relação de amizade com o seu mecânico. Porque isto dura ao longo dos anos, porque vai havendo um problema aqui, vai havendo uma manutenção aqui, vai havendo uma manutenção ali, mas estes carros estão sempre em evolução, porque normalmente Muitas vezes eram comprados em mau estado e tiveram que ser arranjados ou então porque isto nunca... a pessoa está 100% satisfeita, porque pode depois melhorar isto, pode melhorar aquilo porque há mais uma peça aqui, há mais uma peça ali. Por exemplo, aqui há uns tempos faltava uma peça minúscula para rolar um, os bancos e ela chegou há poucos dias e ficávamos todos contentes por ir, por ir lá pôr a peça. E o que dá gozo é partilhar isto com os amigos tanto as pessoas que vão comigo, no meu carro, ou que eu vá no carro delas, mas também com as outras com quem a gente sai e que têm outros carros. Não precisa de ser Porsche, pode ser outra marca qualquer. Uma pessoa pode ser um entusiasta e ter um Ferrari GTO, mas também pode ser um entusiasta e ter um dois cavalos. E isso é uma sensação que também é muito agradável, porque conhecem pessoas fantásticas, independentemente dos carros que elas, que elas tiverem. E eu gosto que os meus amigos conduzam este carro. Isto não é só o meu. É uma coisa que eu também gosto de, de compartilhar, dá-me gosto. Uma pessoa, acho que uma pessoa gozar um carro clássico, um, um automóvel desportivo sozinho também não tem piada nenhuma. Não é preciso haver gente à volta. Isso para mim é, é muito importante. Em 2017, a Porsche fez o Iberian Porsche Meeting em que eles reuniram 356 Porsches uh, e eu fui com um amigo meu, Duarte Oliveira e então uh, eu tinha o carro parado e apareceu-me um senhor, que a cara dele não era estranha e que me diz assim Ah, eu já mexi muitas vezes neste carro Já mexi muitas vezes neste carro Já! Eu sou filho do João Gomes Bom, quem é o senhor João Gomes? O senhor João Gomes é o senhor que tem uma oficina especializada em Porsche em Lisboa e que os carros de competição eram supervisionados pelo Sr. João Gomes. E todos os pilotos que este carro teve, todos eles eram do Sul, foi o Sr. João Gomes que o carro. E ele diz-me uma coisa, olha, eu tenho aqui uma pessoa que quer imenso conhecê-lo e quer ver o carro. E eu, está bem. Ah, sabe quem é? Não, não é. É o Domingos Santos. Então, veio o Domingos Santos. Pá, e foi uma coisa fantástica. E o que é giro é que o Domingos Santos tem um Porsche 911 que é uma réplica do que era este carro quando era nas mãos dele. Eu acho que ter este carro é preservá-lo para quem um dia ficar com ele. Quando eu diga, já não tiver idade para o ter, quando eu já não tiver idade para o conduzir, quando eu já não tiver saúde, eu gostava que ele ficasse para alguém que lhe soubesse dar valor. Porque este carro tem quase 50 anos e era fantástico que ele se mantivesse.